Bora! Oh o cara aí! Kingdom Fighters 2003! E saudação internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Estou jogando desde o 94 e essa é a segunda parte do 2003. Se você perdeu o vídeo anterior é só conferir a playlist correspondente que vai estar aqui no card. E eu vou escolher... Remember o Tzok... A King e o Salva Fichas. Sim, o gordão Tiranossauro. Ah, está de volta no Coffee 15. Vai, vai, vai, vai. Pulada nele. Isso, prende no canto. Um já foi. Quem 10 já era. Agora o máximo! Outro! Agora a whip! Vai lá, Tizoc! É isso aí! Vamos pro próximo trio! O King contra Yamazaki. Rego! Vai Subindo! E agora o Billy? Vai lá, Shane! Eu Ah, moleque! <risos> e agora? O trio das garotas. Vai lá, King contra King. Vai lá, Chizoki. Pega ela. Isso! De novo! E agora mais tira a luz! Vai, King! Isso! e a mais bugou! <risos> E agora Blueberry! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai, Shane! É isso aí! E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então não esqueça do like, hein. É muito importante. E agora, Kusanagi. Lembrando que tem que vencer no especial, hein. Vamos lá. Vai, vai, vai, vai. Ah, maldito! Isso oh, you win. Aha, Conseguimos Vencemos pro especial E agora Musicari Warriors Começando pela Leona E a Leona batendo continência Volta aqui Leon já era Agora o Ralph Toma E agora o Clark Vai King né? É isso aí oh, E vamos em frente E agora o time dos heróis Começando oh, por Ash Crimson ah, ah, Vai não. lá Chisó Toma <risos> Quebra a cara dele Justice Isso e olha o cara aí Toma Um já foi E agora Shen Toma E fora E agora Duelong Toma! Haha! Protagonismo aqui não! Lembrando que pra você jogar o segundo final, você precisa vencer o Kusanagi com o especial. Caso contrário, vai enfrentar o Adel. Lembrando que essa é a segunda parte, tem a primeira. Se você quiser conferir como foi a gameplay, a playlist vai estar aqui no card. Tem também o Adel. Não esqueça de deixar o seu comentário, lembre-se que eu leio todos os comentários. Ah, é a Shizuru! Vamos enfrentar a Shizuru! Muita calma nessa Vamos lá, todo cuidado é pouco! Vai, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! O quê? Tá rindo, é? Não. Ah, maldita! Vai lá, Shein! O Shunk foi derrotado Vai lá Tizoki Ah droga Pega ela Isso Ufa Essa foi por pouco Rapaz Caramba, ela conseguiu vencer o Shang, rapaz. Não é pra qualquer um, não. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. No vídeo anterior, lutamos contra o Adel, e agora, vamos para o chefe, Mukai! Para cima dele! Ready, go! Ah, maldito. Calma, calma. Ah. Vai, Teste. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Pegou! Isso! Minuto lá! Eu imba! Ah, valeu, Tisóque! Ah, nos vemos em Coffee 15! É isso aí, derrotamos o Mukai, lembrando que eu já enfrentei o Adel no vídeo anterior de Kofis, é só clicar no card aqui que vai ter a playlist correspondente. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima.